olha só essa imagem, não parece um pôster de uma história em quadrinhos de super heróis? dá até para confundir com uma arte de uma hq da DC ou da Marvel, não é mesmo? ainda mais com essa frase, eu nasci para a batalha, me dê o seu poder e não era só essa arte, todo o material promocional do game tinha esse mesmo estilo no traço e sempre com frases impactantes, como esse que dizia, ele está aqui para tirar o lixo ou essa, sua caçada começou, é melhor rezar, ou então essa, violência às vezes é a única maneira, e isso tudo não é à toa não, essas artes foram feitas por um famoso desenhista de quadrinhos, que a gente vai descobrir claro no vídeo de hoje quem é, e deu todo esse tom ao jogo Blackthorn, tanto que essa mesma arte foi usada na caixa do jogo, em praticamente todas as versões, Blackthorn era uma mistura de Rambo com Exterminador do Futuro e Van Damme, bem ao estilo tudo dos anos 80 e 90. Mas o que chamava mais atenção no jogo era a sua jogabilidade, apesar de meio travada, era extremamente realista para a época. No vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos todos os segredos de Blackthorn, o game que juntou tudo que fazia sucesso nos filmes, quadrinhos e até mesmo em outros jogos concorrentes. O vídeo definitivo sobre Blackthorn e vai ser agora. Então bora! A origem da Blizzard. A Blizzard foi fundada na Califórnia em fevereiro de 1991, por três caras que tinham se formado numa universidade local no ano anterior. Michael Morhaime, Aileen Eden e Frank Pierce. Cada um dos três entraria com 10 mil dólares para fundarem a empresa. E olha só que curiosidade, Michael Morhaime nem tinha essa grana, ele pediu emprestado para sua avó. Com esse capital inicial em mãos, passaram a pensar no nome da soft house e tiveram uma ideia de chamá-la de Silicon and sinapse Silicon representando o silício, principal semicondutor de eletrônicos, representando os computadores, e sinapse para representar as ligações cerebrais, vamos falar a verdade, até que uma ideia criativa. Então a Silicon Synapse buscou contatos no meio, em busca de parcerias e sobretudo serviço. E conseguiram encomendas para portes de games de outras empresas. A companhia passou seus dois primeiros anos fazendo esse tipo de serviço. E um dos títulos mais notáveis que portou foi a versão para o computador Amiga de J.R.R. Tolkien The Lord of the Rings Volume 1. Um RPG baseado na narrativa de O Senhor dos Anéis, desenvolvido pela Interplay Production. Após esse período com mais experiência e algum dinheiro em caixa para tocar os seus próprios projetos, a Silicon Synapse decidiu se lançar a produção de games originais e produziu três deles: RPM Racing, The Lost Vikings e rock'n'roll Roll Racing. Que tem vídeo aqui no canal. Esses jogos foram lançados com um certo espaço de tempo entre eles. Mas as suas produções em muitos pontos foram realizadas ao mesmo tempo. E eu explico. A Blizzard tinha um clima meio caótico, e que acabou se tornando costume na empresa Com o lançamento desses games, a empresa passou a se tornar mais conhecida no mercado E um dos seus sócios começou a se incomodar com o nome da companhia A palavra Silicon em inglês significa silício, mas lembra muito a palavra silicone e naquela época você deve se lembrar, muitas cirurgias de próteses mamárias de silicone estavam sendo feitas, tornando esse procedimento famoso. E ele não queria que o nome da empresa fosse confundido com silicone em sinapses. E pensando no modo de produção caótico que a empresa tinha, alteraram seu nome para Caos Studios. Porém havia uma empresa de tecnologia chamada Caos Technologies, que achou o nome da produtora de Rock and Roll Racing parecido demais. E abriu um processo que obrigou a empresa de games a lhe pagar 100 mil dólares se quisesse manter o nome Os sócios claro que não aceitaram e se viram obrigados a mudar de nome novamente Dessa vez optando por Ogre Games Mas a essa altura a empresa tinha sido adquirida pela distribuidora de softwares Davidson Associates e eles não gostaram desse nome Forçando os sócios originais a mudarem mais uma vez Sem mais ideias, os três pegaram um dicionário E decidiram procurar palavras legais E checar se não tinha nenhuma outra empresa com aquele nome Foi nesse ponto que chegaram ao nome Blizzard Que significa nevasca E você vai me perguntar com certeza sui? por que raios nevasca? Bom, é muito simples, era o nome mais incomum possível na Califórnia, que é conhecida por ter um clima quente praticamente o ano todo. E esse era o momento que a empresa se encontrava, quando entre vários outros projetos, iniciaram a produção de Blackthorn. A equipe de desenvolvedores da Blizzard ainda era pequena, quando a empresa recebeu esse nome, e eles seguiram produzindo vários jogos ao mesmo tempo, sem nenhum foco específico. No meio da produção simultânea de games, surgiu na equipe a ideia de produzir ainda mais um jogo, ideia inspirada por uma técnica de animação que estava na moda em alguns jogos a rotoscopia, nessa técnica é gravado um vídeo, que em seguida é dividido em frames, então se desenha sobre os contornos e formas de cada um dos frames desse vídeo, para no final animar esse desenho, baseado no vídeo original. Desse modo, com o resultado do processo Se tem uma animação com movimentos fluidos e realistas Sem, contudo, ser um vídeo gravado Nessa época, o início dos anos 90 As tecnologias de animação ainda engatinhavam E os desenvolvedores buscavam novas técnicas de animação Como meio de avançar e conseguir mais realismo nos games Uma das técnicas que foi tentada na época Era a captura e digitalização de imagens Em que vídeos de pessoas reais eram digitalizados E usados no lugar de sprites de um jogo Eu já falei dessa técnica em vários vídeos aqui no canal Como por exemplo O desenvolvimento de Pit Fighter e NBA Jam Mas o seu exemplo mais notável Talvez seja Mortal Kombat Que também tem vídeo aqui no canal E nessa época realmente Se pensava que a captura e digitalização Seria o futuro dos games Claro que foi um led engano né Mas a técnica tinha seus limites e dificuldades desde o recrutamento de atores até a manipulação das imagens para transformá-las em sprites. A rotoscopia parecia resolver esses problemas, pois mantinha a fluidez de movimentos de imagens capturadas. Mas como seu produto final eram desenhos e não vídeos reais, eles resultariam em sprites comuns e mais facilmente editáveis que capturas de vídeos. Não precisaria de um ator parecido com o personagem que queria pôr no jogo. Poderia capturar os movimentos de qualquer pessoa e em seguida fazer o design do personagem como quisesse. Alguns jogos já tinham se utilizado da rotoscopia. Prince of Persia e Another World são os exemplos mais famosos, porém o jogo que deu a equipe da Blizzard a fagulha da ideia de produzir um game usando essa técnica, foi Flashback. Um game cinematográfico lançado em 1992, e que também tem vídeo aqui no canal. Caramba, o vídeo de hoje está sendo uma propaganda do próprio canal, hein? Ao ver aquele game, Adam Allen, produtor executivo, e um dos três fundadores da Blizzard, ficou impressionado com a fluidez daquelas animações. E pensou que eles tinham que fazer algo naquele estilo. Assim, ele adicionou mais um projeto, em meio a tantos outros em que a equipe trabalhava no momento. Ele queria a todo custo um jogo com sprites feitos em rotoscopia. Assim, começava o projeto Blackthorn. Porém, não bastava a técnica de animação. Eles tinham que escolher que jogo fazer com ela. Ela. Decidiram que seria um jogo de ação e aventura em plataforma. E para isso, é claro, precisavam de um protagonista e um enredo. Para o protagonista, partiram de uma ideia muito básica. Eles queriam alguém que fosse da moda. E lá nos anos 90, o artista Sunwise Didier achou que um personagem cabeludo e brucutu era algo que parecia legal e se mantinha no padrão de criação da companhia. E logo foi aprovado. Era hora de pensar numa história, e a princípio pensaram num enredo em que envolviam crianças que estariam desaparecendo, ao serem abduzidas para outro mundo, e que esse herói, ainda sem nome, deveria explorar para resgatá-las. Para a criação desse mundo, pensaram em algo mais sombrio, um cenário de pesadelo, com traços bem menos cartunescos que os utilizados em The Lost Vikings. Jogo de plataforma anterior da companhia Porém a ideia de crianças no mundo tão sombrio Pareceu pesada demais Sobretudo porque estavam produzindo Blackthorn Primariamente para o Super Nintendo E as censuras da Nintendo aos temas mais pesados nos games Já era bem conhecida Por isso os roteiristas Mike Nilsson, Ronald Myler e Frank Pierce Decidiram refazer a história inteiramente Que enredo viajado mas Aquele mundo sombrio seria reaproveitado, e se chamaria planeta Tu, que existiria sem qualquer conhecimento por parte do planeta Terra e seus habitantes. As pessoas desse planeta seriam governadas por um único xamã, que segundo as lendas locais, era abençoado com todo o conhecimento. Numa certa época, esse posto era ocupado por um homem chamado Torus. Ele tinha dois filhos e não conseguia decidir qual deles seria seu sucessor. E pensou numa solução drástica. E bota drástica nisso. Levou ambos para um deserto. E lá se suicidou. Num ritual em que seu corpo se transformou em duas pedras. Uma de luz e outra escura. Ficando cada uma delas com um de seus filhos. Que deveriam dividir o poder dos dois reinos. Para governarem com a ajuda das pedras. Esses reinos se chamariam e lado da Pedra da Luz e Cadrasul do lado da Pedra Escura. Com o passar dos anos, os súditos de Cadrasul passariam a rejeitar a Pedra do seu reino e por isso seriam transformados por ela em monstros. Um deles chamado Sarlak se destacaria e montaria um exército sobre seu comando e o direcionaria à conquista do Reino da Pedra da Luz, Antrot à medida que Sarlacc obtinha sucesso em sua campanha, para tomar o poder de Antrot, o seu rei Vlarus percebendo a tragédia que se abateria sobre si e seu povo decidiu salvar o seu pequeno filho Kyle, e com a ajuda de Galadriel o mago do reino, enviou a criança junto com a pedra da luz para o planeta terra, para que sua vida fosse salva, e no futuro ele pudesse ser a esperança para o reino, Sarlacc dominaria Antrot e essa criança cresceria na terra, ignorando a sua origem, se tornando um renomado capitão militar, mas também um mercenário. Um cara justo e durão, apesar de encrenqueiro e violento. Após escapar da prisão, esse jovem, Kyle Blackthorn Vlarus, começaria a ter visões em que o mago Galadriel o chamaria de volta ao seu planeta com a pedra, para cumprir o seu destino e derrotar Sarlacc. Kyle Vlarus seria aquele herói, ou anti-herói, cabeludo e brucutu, que Didier teria desenhado uma história ultra viajada mas esse enredo ficaria reservado ao manual do game pois as limitações de memória dos cartuchos do super nintendo não permitiriam contar tudo isso era a primeira vez que a blizzard levava um enredo tão a sério e ia tão a fundo na criação dos detalhes do universo ficcional de um jogo isso era algo que se tornaria um padrão futuro nos trabalhos da empresa e que estava tendo sua origem na produção de black e apesar de não ter encontrado nenhuma menção a isso, imagino que essa ideia dos roteiristas de criar um cenário com uma história rica que antecede em eras o momento da ação em si, talvez tenha sido inspirado pela obra de Tolkien o trabalho desse escritor, não só inspirou inúmeros cenários de fantasia em diversos meios, como um dos primeiros trabalhos da Blizzard, como mencionei agora há pouco, mas talvez o que me faça pensar nessa influência sejam os inimigos do jogo grande parte do exército de Sarlacc Seria composto por orcs, raça cujo conceito foi popularizado nos romances do escritor. Mas Tu não seria um mundo medieval, seria um cenário que mesclaria fantasia com ficção científica. E com o um herói tendo uma identidade e um reino complexo para salvar, era hora de. traduzir tudo isso em gameplay. Nesse jogo implicava em dizer que a técnica de rotoscopia iria ser posta em prática. Como não se tratava de captura e digitalização de imagens. A aparência de quem era filmado não importava tanto. Por isso a Blizzard não teve que contratar atores. A própria equipe de desenvolvimento gravaria os vídeos. Foram horas... Andando, dando cambalhotas E subindo em escadas à frente das câmeras Além de segurar vários objetos para simular armas Pois não tinham decidido Qual seria a arma principal do herói Mas depois de alguns vídeos Em que seguravam um cabo de vassoura Como se fosse uma escopeta Desenharam essa arma sobre os frames E acharam que ficou muito legal O efeito visceral que seu ataque tinha Era vislumbrante E assim foi decidida qual seria a arma de Kyle Aliás, essa era a Praticamente uma regra do desenvolvimento desse jogo Só era mantido o que todos achavam muito legal Desde o personagem até a sua arma e tudo mais O que não era legal era descartado ou modificado Essa era quase uma filosofia de trabalho Eles não tentavam fazer um jogo perfeito Mas sim um jogo que os agradasse Porém teriam uma certa dor de cabeça Na hora de traduzir o processo de rotoscopia em sprites para o Super Nintendo As limitações da paleta de cores e de memória dos cartuchos tornavam as coisas difíceis as animações acabaram sendo limitadas a 16 frames podendo ser coloridas com até 15 tons diferentes essas limitações geravam trabalho extra mas por outro lado incentivaram a inovação e a criatividade ao forçar os profissionais a pensar no meio de produzir bons designers que coubessem e funcionassem naqueles limites à medida que a dificuldade aumentava, os designers da Blizzard se afastavam das animações estritamente capturadas por rotoscopia. E desenhavam mais livremente, sem se ater aos quase decalques dos vídeos. Isso claro para facilitar o trabalho. O resultado foram movimentos fluidos, mas não estritamente se atendo ao que obtinham nela. Todo esse trabalho de animação precisava ser inserido em fases para o game. Se utilizaram dos cenários sombrios já criados para trabalhar um level design. E apesar de grande parte dessas fases consistirem em pegar a escopeta e meter bala em orcs Os desenvolvedores não queriam que o jogo se resumisse a isso E adicionaram puzzles Um sistema de itens e desafios utilizando as plataformas dos cenários Como modo de enriquecer essa jogabilidade mais linear Porém esses puzzles não tomariam o lugar da ação O principal aspecto do jogo Que o diferenciava principalmente dos outros jogos do estilo até mesmo de flashback, que era o jogo que Blackstorm mais se inspirou Essa linearidade do jogo ajudaria em outro aspecto A trilha sonora O compositor Glenn Stafford começou a trabalhar na música de Blackstorm ao fim do projeto Quando outro jogo, um tal de Warcraft, não sei se você sabe qual o jogo que é também estava em desenvolvimento e tinha sua participação e eu vou relembrar para vocês eles costumavam produzir muitos jogos de uma vez com todo mundo trabalhando em todos os projetos na trilha sonora de Warcraft ele tinha que lidar com o imprevisível já que era um jogo de estratégia em tempo real o que dificultava a composição de faixas temáticas para os ambientes era justamente o contrário de Black aqui o compositor pode focar em cada ambiente e na sequência de para compor as músicas Como o mundo era sombrio Ele queria músicas imponentes Mas que não evocassem propriamente o terror Ou um clima de aventura Apenas o tom mais dark daquele mundo Com tudo isso pronto O time contou com o artista Jim Lee Um desenhista que depois ocupou um cargo importante na DC Comics Para produzir a arte da capa do jogo E eles acharam essa arte bem legal Eu também, viu? Assim, em 1994 O jogo estava pronto mas como seria? O lançamento e legado de Blackthorn Blackthorn foi lançado para o Super Nintendo em setembro de 1994, com a distribuição da empresa Interplay. A mesma que tinha contratado a Silicon Synapse, agora a Blizzard, para fazer o port para o computador Amiga, daquele jogo do Senhor dos Anéis, no início da atuação da empresa e desse vídeo também. E Blackthorn foi um sucesso de vendas e de crítica, sendo eleito o jogo do mês pela famosa revista EGM. E logo viriam inúmeros ports do jogo, para diversas plataformas. Porém, o legado do game para Blizzard foi além do sucesso financeiro. Esse jogo deu à empresa um estilo estilo e um modo de fazer jogos os orcs que vimos nele seriam reutilizados em Warcraft além das histórias aprofundadas dos mundos ficcionais que estariam em vários jogos futuros da empresa o sistema de itens do game seria a base para o que vemos em Diablo e Sarlacc de Blackthorn lembra muitos vilões infernais dessa franquia enquanto os nomes cheios de apóstrofos do universo de Starcraft também lembrariam os desse jogo e também as temáticas futuristas de Overwatch watch. E o sucesso desse game atraiu alguns jogadores que futuramente se tornariam funcionários da empresa. Um exemplo é o diretor de marketing, Cristiano Alburitel, que era um jogador ferrenho de Blackthorn, que por causa desse jogo tinha o sonho de trabalhar na Blizzard e claro, realizou. Atualmente há vários ports mais recentes do game e várias versões foram tornadas gratuitas pela Blizzard, sobretudo após a empresa reaver os direitos do game da distribuidora Interplay. E eu recomendo que você você jogue esse game caso ainda não tenha feito é claro pois é uma experiência interessante jogar Blackthorn com os olhos de alguém do nosso tempo e saber que foi uma pedra fundamental naquilo que a gigante Blizzard se tornou você não faz ideia de como esse game parecia a mais pura realidade e todos nós viu achávamos que aquilo era o ápice que nada mais real que isso seria feito em sua jogabilidade e é claro que nós estávamos enganados né mas eu quero saber de você